Eu sou Sheila Ferreira, fundadora das marcas Animania Pet, Tendência e Pet E sou criadora do Moda Pet da Sheila Ferreira Já temos aí cinco cursos maravilhosos de Moda Pet Que fazem sucesso E hoje eu estou aqui lançando a minha mais nova edição Você que queria uma edição especialmente para camas Você que gosta e ama costurar camas pet Eu lancei uma edição especialmente para você, uma edição só de camas pet, uma edição maravilhosa, com peças exclusivas para essa edição, você vai amar essa edição, ficou perfeita, são seis modelagens de caminhas exclusivas para essa edição, é uma caminha mais linda que a outra gente, toda elaborada para essa edição, então são seis modelagens exclusivas para essa edição e mais os bônus: temos a cama Casa e a cama Toca de Gato, maravilhosa. Essas caminhas que está aparecendo aqui, ó. Você ainda vai receber de bônus nessa edição. E olha só, gente, temos também. A modelagem dessa maravilhosa peça aqui, ó. O nosso agasalho sapinho. Para você fazer um combo perfeito com essa caminha maravilhosa de sapinho. E também o tapetinho de sapinho que a gente elaborou para fazer aquele combo perfeito, para você estar tá vendendo aí um combo maravilhoso. Então, são essas as caminhas, várias caminhas, tem essa caminha maravilhosa aqui também, são várias caminhas, também tem o nosso colchonete maravilhoso e a nossa linda cama pantufa. Olha só que linda que é essa cama. Todas as modelagens foram elaboradas somente para esse curso. Eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso. E tem mais. Para você que adquirir a nossa edição hoje, na fase de lançamento, você que adquirir a nossa edição camas hoje, você ainda vai receber a modelagem completa do nosso saquinho de dormir safari. Maravilhoso. Olha aqui, gente show de bola essa peça então você vai receber a modelagem completa do nosso saquinho de dormir Safari e tem mais você também vai receber dois catálogos um catálogo cama e um catálogo de roupinhas para você editar tá montando o teu catálogo que é uma coisa muito importante para você vender né então você vai receber Dois catálogos para você estar tá editando, colocando as suas fotos, colocando as suas peças. E tem mais, você também vai receber o RG Pet para você editar e tá dando de bônus, de presente para os seus clientes. Afinal, quem não quer um documento maravilhoso do Pet, né, com os dados deles, os dados do tutor, com certeza será um diferencial para o teu ateliê para a tua loja temos o passo a passo de videoaulas cada peça tem o seu passo a passo gente e tá maravilhosa tá super completo esse curso todas as peças têm ficha técnica tá com tabela de tamanhos tabela de fornecedores e também tabela de materiais que foi usado na peça e supor tamanho uma coisa muito importante para vocês tenho certeza que mesmo você que não tem experiência na costura vai conseguir fazer essas peças maravilhosas e conseguir vender porque são todas peças vendáveis. para você que estava precisando de um curso maravilhoso com modelagens prontas de caminhas pet eu fiz esse curso para você aproveite aí gente tá super barato, super em conta para você adquirir hoje com o desconto maravilhoso para você adquirir todas essas modelagens para você fazer hoje de 1380 que vale esse curso, que é o que vale esse curso, R$ 97,89. Isso mesmo, não é mentira não. R$ 97,89. Gente, só hoje, tá? Só hoje você vai receber tudo isso aqui. Saquinho de dormir, os catálogos, o RG, por R$ 97,89. Então, aproveite. Aproveite esse desconto de lançamento. Depois ele volta pro valor normal. E o valor normal dele é bem salgado. Então, gente, não fique de fora. Venha pro Mundo Pet comigo e venha fazer essas lindezas de caminhas.